Não se eu sou de ter um mais uma life Depois de bastante tempo parado uh, Tens... é que foda-se, eu só tinha que saltar Ok... Aulas do AIO, obrigado e depois é... Ok. Ok. <risos> ok, <risos> okay. me diz Agora cá ver... que <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Então, bora lá, vou ir às missões diárias. Vou fazer primeiro esta, depois uh, esta e depois esta. Ok, eu vou fazer numa área. Uh, vou fazer aqui em carnival, porque assim aproveito e já pego a um tipo de peças que eu preciso. Vou ver de novo, vou ver quais são, é que eu já já, com todo o tempo que passou, se eu estar no jogo, já me, tipo, meio que esqueci delas. Não é a não. Onde é que está? Eu acho que era isto aqui. S será? Não. Era, acho, era isto aqui. do Hummm. Ou era. Não, Não sei. sei. ver o que é preciso para fazer tipo armadilhas de Já era. Estava para... a precisar. Destas aqui, já. É que é aquela voz. Vou, vou jogando os mapas de Linde e para poder pegar destes aqui. Ok. Ixi... Ok, destruir agrupamentos... A frente temos um estado, de... eu pergados. Estou a ver uma para fazer que aqui... Não... Tem, que... Não. Deixa... Vou destruir agrupamentos, vou fazer um rampage espero não, não é para.. é de fazer mesmo uh... estava é basicamente a mesma coisa ou uh... acho que vai mesmo garantir que estou se que estou problema instalo o som completamente para usar este recurso what Oh, fuck you, coisa. Este, estes rico roles 74 minutos vai pro caralho. Fortnite ao mundo, porquê que não te começaste a instalar essas coisas antes? Então, o que faço esta live aqui? Será que também é a, a, a base da também? Porra, mas por que a coisa não instalou antes? Está à espera que eu clique para depois começar a instalar também. É, é um bocado de dumb isso aí. Por causa que são um tipo tá em live e tipo ele passou por uma situação como eu de ter que uh, instalar tudo outra vez. Por causa que foi tudo resetado para poder ser arranjado. Tipo vai, vai ter estes problemas. Agora estou aqui, sei lá o que fazer. Ora, e se eu fizer desta live também, além de não ser só isto, e talvez também eu aproveite algumas imagens aqui para fazer outras coisas, Eu acho que vou fazer, vou, vou... Por causa que esta coisa aqui vai demorar literalmente 70 e tal minutos, o que é mais do que é uma hora e para aí uns 10 minutos, uh, vou vou acho que vou no modo criativo uh, e vou fazer tipo de uma parte desta live uh, a live de criando o jogo e tal por causa que já yeah, pois é fazer o que é mais ficar aqui a ver navios não vai vai fazer alguma coisa que não vou ficar aqui ba basicamente uma hora para sem fazer nada então eu vou sair do salvo mundo <música> Okay. I got us. <laughs> okay. I got a in da. Mm. Okay. assim entrega para lá okay. primeira vez que estou entrando no mundo com animais eu não treino Nenhuma vez depois, depois que animais foram entraram entrar no, no Fortnite. Olá porco Cyberpunk 2077. Ah pois já não tenho duplo, duplo salto. Bro, estás bem na WTF? Estás mesmo no Cyberpunk? Ok. Localizo o... a fenda. Bora lá. mas espera, Já, yeah, pois, ok. aqui Era, não vou matar a próxima vocalinha também não vou matar nem mais não tô com tanto isso isso aqui foi só de zoeira agora vive vive E rapidamente... não, pois já... ainda bem. Yeah. Ok, agora tenho que localizar a fenda. Oi, agora estou com outra. De... Vou terminar a missão Speedrun. Fazer Speedrun, terminar a missão. Irei ter até um com um contador do tempo de speedruns, para mostrar que estou a tentar ao dar não lado necessário Do you know you messing with You dead motherfucker dead Só para saberes que Ah, ele era um urso. Ok. vou ter que localizar essa fenda. Vou chegar uma penteira. volume two there's a volume two home base has 55 volumes and enough components on hand to build thousands of powerful robots ranging from lesson one the humble SeaBot, to lesson 500 the giant storm-fighting mecha MasterBot. oh so that's what those parts were for what do you mean were for you know what happened don't make me say that loud Oh, Será que é aquela final ali? É claramente é aquilo ali. Já sabia. Todos ali bugados, cagados... Tal como um Cyberpunk 2077 seria. Não, como um Cyberpunk 2077 é. Não só já estão instintos. Não vou distinguir mais para além do que já estás. Não, né, não, não vou te distinguir mais para no já estás. Vem comigo. Ah, oh, tens aqui uma galinha. Uma galinha, sauros. Achei outro dinossauro. Agora consigo usar salto duplo. Yeee. Yeah. Vamos sair da facada, Rover. Follow me, dinossauro. Can you go inside here? Oh, ok, right. Uh, oh. Pode, ele claramente ele pode destruir. Yeah, ele o atravessou só, só cagou mesmo. Eu não estou -te a tentar matar. Já eu... não, não deu dano. Quer dizer, eu estou aqui. Tinossóricos, eu não estou -te a tentar matar. -te estou nem... quero. Deixa-me lá... aqui em Ok, bora lá só completar meu com ele aqui. Eu conto que eu não des destruo as coisas. Tá aqui o bro. Posso eu... Será que se eu atirar ele vai e come? Como sim. Posso do mal? Do mal, consegui. Ok, já não há mais conflitos, agora é simples. seja talvez ela venha para aqui talvez é, mas aqui este aqui tem um problema as galinhas já ativam as, as coisas é um problema, os animais de, de certa forma dificultaram as coisas. Quase que eles gastam os usos das armadilhas, quase elas desaparecerem. Ok, então tem que ser mesmo subido isto aqui. Okay. ok, agora vou voltar a outra coisa. Ok, vou coletar pelo clube. para ali... Ah, vai que... Oh, maldice... Oh, ok, lixo, já foi, já foi, já foi, zado. Porra, por que é que não posso simplesmente trocar -me com coisa de construção de construir normal, e Porquê que, é que tem logo que está uma armadilha? Que maldita mal... mal posto... cheque é preciso. Sei lá quando é preciso. You don't have any blue glow to deposit. Okay. Não sei quanto, vou ter que. Oh, espera, é mais 3. Tenho que botar mais 3. Ok. Окей. Okay. As trepas a serem gastadas à toa. Hã? Ah? Eu, eu irei lançar, calma. e por ali já não é caminho este aqui malditas dos mortos Eu sei, eu sei need to transport the bomb to the launcher. Don't worry about building defenses around the track. If the bomb is destroyed, we can always make another. This will bomb and keep it safe during transport. holy shit! Looks like a bad storm is in the forecast. I need to pull you out before it gets there. Evacuando. Do... Ok, don't. Good luck. Ok. Dificuldade é melhor não só isso aqui mesmo. Ah -se oh, lixeiro não acredito que eu fiz isso. Maldição, eu só prolonguei o meu caminho. A ah, polícia. Ok, já está indo pela direção certa Ok Por aqui per não To appreciate how cool that is, <sighs> I can blow up all of my problems with that thing. Enough of that. Let's get to work. The bomb has been loaded into the launcher. The launcher will auto target the rift while it charges. Defend the launcher and prepare for some unwanted guests. eu sei! Vai... Vai para a porra que pariu Isso não é justo Assim me fazer Lego caralho boom! Também assim eu Também eu fazia assim Assim também eu Com lax Ok, não vou a fazer uma coisa dessas aqui tão cedo. Só apagar aqui tudo e ó... Isto aqui foi... Esta é a parte onde eu vou silenciar coisas e vão, e vão estar tipo a ver, a ver navios basicamente por uh, sei lá o zeno que eu tirei a lanchar bem, bem isto aqui não vai não vai ser assim não. Depois quando tiver a dispersão editado no YouTube Não quiserem ficar à espera de tal assim Olha veja o quanto aconteceu no YouTube E eu não sei mesmo eu não estou a sentir assim muito muito normal a jogar aqui fora nessa mundo. É por causa que eu parei portanto, é muito desabituei disso bem foda-se. Agora vou só uh, achar e vou sincer. Voltei! <risos> Eu minha frente, eu consigo curar é eu mais fato, eu Ah beijo de Agora voltar This zone is about to get clobbered by a monster squall. We've got 20 minutes to evacuate the survivors. Good luck. que estava para Invested home base's entire robotic component stockpile into the Seabot fleet. We'll be unable to build a counter piracy robot fleet featured in Robotics Manual Volume 4. I know that sounds bad, but I have a backup plan. According to my annual Getting to Know You Home Base survey, We have some highly experienced piracy experts right here at home base. A statistically impossible number of counter-piracy experts, actually. Almost every single person at home base is a piracy expert. Now we're talking, let's assemble the pirate fighting. team, do not be alarmed, but we have just received the following bottled memorandum. Attention, Greater Stone Plank and Twine area. Cower in fear, we be coming for ye treasures. Yours in plunder, Blakebeard and Keelhaul, pirates at large. Oh, yes! This is good news to you? Oh, no, we are in terrible danger, thing. but... But... You built a robot that will solve one, infinitesimally small part of the problem. I see pirates! Are you sure? Yarr, it'd be tough to tell at this distance. I'd like to remind the heroes of home base. I would have spent what little time left we have preparing for the pirate invasion you. But you all decided to lie on question 57 So, here we are, waiting to be attacked by pirates Um, is it me or are you starting to sound just like Ray? is you, it's all of you This is what constant low-grade disappointment and frustration oh, does okay. to a person She's not wrong They should not The stone is about to get clobbered by a monster squall. We've got 20 minutes to evacuate the survivors. Good luck! São do Não, não, é a viagem Olha o a É só você... É só fazer. Ok. não. it's like.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 Thank <laughs> you. Ok, consegui. Ok, já, já, já, já, já, já, já, não dá. Tá. Só não está morta. Oh, espera, não, não está, está viva, isso vai dar. Vou tentar matar mais os... rapidamente. Ah, ah. drill. We have disabled the storm shield, which means there is no barrier between you and the hordes outside. Let's start the clock and see how long you survive an escalating storm front. The field manual says the simulation ends when any amplifier or storm shield computer is destroyed. Prepare for an attack from the west. Estou pronto para expandir. Ok, isto aqui pronto. Aqui em cima. Ok, hey. um, hmm. dois. Hã? não, não tô. Talvez não, é não tamo a ouvir. OK. Vou fazer check aqui fora. Antiéreis, porque também vou mais ia por aqui é aqui que vou por antiéreis. Vamos aqui mesmo. Ok, agora o é que mais tem que fazer é. Oh, thank you. o Vou só acabar de pegar estas pedras aqui estas pedras aqui estão aqui perto Estão aqui perto E... E vou... Acabar a live Estou em live sim Estou em live desde as 14 e 15 Ok pessoal, então era isso. Esta foi a live. Já até a próxima live, vai ser no, no próximo domingo.